Logo que eu entrei na FSG, eu praticamente vivia aqui dentro. E por isso eu acabei me envolvendo, não só com o diretório acadêmico, mas também com projeto, com pesquisa, com extensão. E isso me encantou de uma forma que a minha vida se resumia em FSG. Como a minha foi a primeira turma uh, de fisioterapia, uh, era uma turma... Bem pequena, todos os professores eram nossos exclusivamente, era muito fácil a comunicação entre entre aluno, professor, coordenação, secretaria. A nossa turma era uma turma tão unida que nós decidimos que a colação, a janta, a festa, o baile, tudo ia acontecer com todos juntos. Tanto que na, na época quando Começou a, a, a função de colação de grau, nós éramos em 18. E chamavam nós dos 18 do forte, porque a FSG era no 18, e eram os 18 sempre envolvidos. Quando eu saí da FSG, essa era uma minha e de outros colegas, né, a preocupação assim, o que vamos fazer agora? E os professores falavam pra nós, não se preocupem, vocês foram sempre bons alunos, as coisas naturalmente vão acontecendo. E naturalmente aconteceram de fato. Assim. Logo que eu saí da FSG, eu decidi uh, fazer uma formação num, num método chamado Pilates. Eu mandei currículo para alguns, alguns estúdios de Pilates, em Caxias. Um deles foi onde, atualmente, eu trabalho e a pessoa com quem eu trabalho, eu me identifiquei muito. Ela gostou do meu currículo e chamou também muito a atenção dela, o fato de eu ter me envolvido com a instituição, uh, chamou atenção os projetos que eu tinha feito, chamou atenção que eu era diretora na época do diretório acadêmico e me envolvia com organização de eventos. E aí veio o convite da, da, da sociedade e eu fiquei extremamente feliz porque aí o estúdio de pilates ele se tornou da mesma forma que a FSG já tinha sido a minha casa já era o que eu amava e o que eu queria hoje eu percebo que a fisioterapeuta a empreendedora assim ela começou na, na na FSG hoje caminhando pela pela FSG assim tô passando nos corredores Ai, Quanta coisa eu vivi aqui, quanto tempo eu passei aqui, né? Quantas coisas boas aconteceram assim. Meu nome é Gabriela Manosubamp, eu tenho 26 anos. Atualmente sou sócia do estúdio Plie Pilates aqui em Caxias do Sul. Me formei em janeiro de 2010.